Oi. Olá. Eu sou a Alessandra Prande. E eu sou o Ricardo. Nós somos arte-educadores. Somos brincantes. E por isso hoje nós estamos aqui para ensiná-los a fazer um brinquedo. Pois é. Se tem coisa que a gente gosta de fazer nessa vida, Sim. é brincar. E esse brinquedo a gente aprendeu a fazer com uma pessoa muito especial. Um brinquedista. Um brinquedista e pesquisador da cultura das infâncias, Sim. que se chama Adelsinho. Ele é lá de Minas Gerais. É, pois é. E além de tudo, tem vários livros Sim. falando sobre brinquedos, sobre brincadeira. Ele vai fazendo as andanças dele por aí uhum. e vai recolhendo tudo em vários Sim. livros. Esse brinquedo, inclusive, ele aprendeu numa dessas pesquisas dele com uma criança. Ah. Inclusive, ele ensina a fazer esse brinquedo num dos livros dele, O Barangandão Arco-Íris, que foi publicado pela Peirópolis. Sim. Né? Esse brinquedo se chama ah, Então. E a gente vai parar de falar e vai brincar, Boa, vai lá. fazer a brinquedo. O negócio é brincar, vamos fazer então. Então vamos fazer. E para fazer esse brinquedo, a gente vai usar papelão, um compasso ou um copo. Para marcar a circunferência, lápis, tesoura, barbante e canetinha. Para decorar o nosso brinquedo. Vamos começar então? Vamos começar! Então o vai. primeiro passo é: a gente pega o nosso pedaço de papelão uhum. e faz o círculo a gente pode usar o compasso e se eu não tiver compasso em casa ah então se a gente não tiver compasso vamos usar aqui o, o nosso copo Boa. vamos fazer com o copo que copo todo mundo tem em casa né e a gente pega e marca essa circunferência do copo assim assim, assim. isso muito bem assim e, e agora o próximo passo é usar a tesoura para é contar. contar eu sim ah. Nós temos vários, cortamos vários. Isso, agora nós vamos pegar o papelão e localizar o centro do circo, tá vendo? Vamos marcar, vamos marcar aqui ó, o centro do papelão, localizamos o centro, vamos marcar mais ou menos um centímetro para um lado e um centímetro para o outro. muito bem. E agora, onde a gente marcou esses dois furos, a gente vai furar. Como? A gente pode usar ou o compasso, ou o lápis, ou a própria tesoura. Então, vou furar. Assim. Vamos ver se eu consigo furar com o lápis. Muito bem. Muito bem. Ficou assim, parecendo um botão. Isso, parecendo um botão. Hum. Muito bem. E agora? Agora a gente pode decorar. O próximo passo é decorar. Vou decorar tipo enfeitar? Isso, enfeitar. Estou furando o meu aqui. Fazendo os dois furos. Uhum. Para, de um lado pro outro. O meu também. Ficou parecendo um botão. E o meu ficou assim, e o outro assim. E agora? Agora a gente vai passar o barbante. Ah, o barbante é agora É agora a... gente pega um pedaço de barbante para você. Ah, esse daqui é um barbante colorido. Esse é o um barbante colorido, mas você pode usar esse que você tiver em casa. Tá. Hum, pode ser esse é convencional mesmo. Deixar ela... Bem juntinha, é. pra ele não abrir Isso. os fios. Passou, passou. passou, atrás. Agora a gente vai pegar a outra ponta. Então, Deixa ela bem juntinha pra não abrir os fios. Isso. Vai passar aqui, ó. Dentro do outro buraco. Assim. Isso, lá pra trás também. E aí a gente vai ficar com as duas pontas aqui, ó. A gente vai dar um nó nelas. A gente vai dar um nó assim nas duas pontas. de forma que o nosso papelão fique pendurado assim entre os dois fios. A gente pode fazer o cuco com um botão. Esse né? não precisa fazer nada, é esse? Isso, bem furar tudo é só passar o barbante. Pegar um pedacinho de barbante, já tem aqui, e passar nos furos. Pronto, esse é o famoso cuco O brinquedo que pode ser feito de papelão Oh. de botão, de botão. E agora tá pronta, só brincar. E para brincar então a gente posiciona aqui ó, o barbante nos dedos, deixa o papelão no centro e começa a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar. E quando a gente acha que acabou, tá bom, a gente gira mais um pouquinho e depois ó estica. O grande segredo desse brinquedo é ter essa sensibilidade, saber o momento certo de esticar e soltar. Esticar, soltar, esticar, soltar.